Projeto peitoral à frente, contrai o abdômen, ambos os polegares aqui, sobe, faz esse movimento, desce. Subiu, abrindo, desce. Suas costas, você tem que sentir as costas. Então, eu preciso que você escreva, professor, minhas costas estão pegando fogo. Por quê? Olha o posicionamento do professor. Ele projeta o peito à frente, contrai o abdômen, desceu e faz esse movimento, mantendo, faz esse movimento, isso sem peso, tá ok? Só fazendo sem peso, vamos lá. Essa aula aqui gente, vale ouro, é só vocês se inscreverem no canal aí, não esqueça de dar o seu like.